Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, estamos ao vivo mais uma vez com a nossa madrugada no reino, que a paz que é excede todo entendimento possa estar sobre nossas vidas, não só hoje, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém? Se você crê assim, diga e escreva aí, amém, em nome de Jesus, graças a Deus. Peça você, abre a sua Bíblia no livro de Isaías, o profeta messiânico, Isaías 43. Isaías 43 é um, é um capítulo que, se for dividir ele é, em mensagens da parte de Deus nesse capítulo, dá para a gente fazer quase um mês de live, porque é um texto muito rico em ensinamento da parte de Deus. Para a, nossa, para a nossa vida, para a glória de Deus e para a nossa edificação espiritual, amém? Então eu peço a você, abra sua Bíblia no livro de, de Isaías, capítulo 43, em nome de Jesus, enquanto isso eu peço a você que deixe um like, não deixe de fazer isso, faça salvo do evangelista, eu sei que é chato, mas eu preciso pedir que você faça salvo do evangelista, clica no like, para que o YouTube entende que o vídeo é relevante e mostre para mais pessoas, e também é, compartilhe o link da live, é só clicar aí no botão de compartilhar ou copiar no navegador ou de alguma forma é, compartilhar o link da live nas suas redes sociais, com seus amigos para trazer o maior número de pessoas para estar com a gente aqui nesse momento de oração e leitura da palavra. Em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, a palavra de Deus alimenta para a nossa alma, saúde para o nosso corpo. A palavra de Deus, como diz o próprio Isaías, ela é não volta vazia. Paulo diz que ela é digna de toda aceitação. Amém? Então, faça essa obra do evangelista, clique no like e compartilhe. Deixe também um comentário, uma sugestão, uma crítica, conta um testemunho, um pedido de oração, mas interaja com a gente em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pega sua Bíblia no livro de Isaías 43, se você não tem uma Bíblia, como eu sempre digo, o texto que nós vamos ler está na descrição, um texto curto que nós vamos ler hoje, para a glória de Deus, amém? Graças a Deus. Antes de nós lermos a palavra, vamos orar, em nome de Jesus, Senhor Deus amado, Deus querido, Senhor de misericórdia, graças te rendemos, ó oh Deus, por mais esta noite, por mais este momento de estarmos aqui na tua presença, nessa madrugada no reino, Senhor. Nós somos embaixadores do teu reino, embaixadores de Cristo, embaixadores do teu reino na terra, então nos ensina, Pai querido, a dia após dia, a termos a responsabilidade, Senhor Deus, de levar a tua palavra aos quatro cantos deste mundo, usando qual seja for a ferramenta, seja para internet, seja pessoalmente, seja como for, mas coloque em nós, ó oh Deus, essa coragem, essa sede e essa responsabilidade de pregarmos a Tua Palavra tempo e fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo, porque somente a Tua Palavra, Senhor Deus, ela é cura, ela é transformação, somente a Tua Palavra faz milagres, Pai querido, Pai santo, onde quer que esteja neste momento unido em oração conosco, Senhor, que teu Espírito Santo alcance essa vida, que o teu Espírito Santo alcance esse coração, vasculhe essa alma, esse coração, Senhor Deus, que está orando conosco agora, jogando por terra todo mal, toda influência maligna, tudo que não provém, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, vai jogando por terra todo mal, Senhor Deus, tendo, trazendo saúde, paz, alegria, prosperidade, resiliência, Senhor Deus, sabedoria na tua palavra, sabedoria para permanecer neste mundo hein? até o dia, Senhor Deus, nós estarmos com o Senhor para sempre. Pai querido, Pai Santo, faça a Tua vontade, faça o Teu querer, nos alimente com a Tua palavra, para a Tua honra e para a Tua glória e para o nosso fortalecimento espiritual e físico, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Graças ao bom Deus. Pega sua Bíblia ou abra aí o link da ou abrem a descrição do vídeo e vamos ler o texto, um texto curto, Isaías 43 diz assim, Isaías 43, versículos 18, versículo 18 diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Aleluia. Eis que porém um caminho no deserto e rios no erro. Parece ser palavras bonitas e se você não olhar texto e contexto e olhar profundamente no que o texto está dizendo, parece que não, não é tudo aquilo que é essa palavra, perceba que Isaías, o profeta messiânico, ele ganhou este nome de profeta messiânico, porque foi um dos profetas que mais profetizou acerca do mestre, foi um dos profetas que mais profetizou acerca do nosso salvador, do nosso libertador, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus 40 dias depois e 10 dias depois nos mandou o Espírito Santo cumprindo a promessa que ele disse que não nos deixaria só então Isaías foi o um que mais profetizou acerca do nosso mestre então ele é chamado de profeta messiânico é um profeta de muito muito impacto dentro da Bíblia da história bíblica, da história dos judeus da história do povo cristão também dizendo, vamos dizer assim, o um povo chamado cristão, aqueles que seguem é Jesus Cristo, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Isaías agora pregando ao povo, ele está no capítulo 43, Isaías passou por muita coisa, ele é conterrâneo de Ezequiel e alguns outros. E o povo nesse momento estava numa situação terrível. Eu arrisco dizer que o povo nesse momento aqui estava numa situação quase parecida com a situação da situação quando Jesus veio. O verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, o nosso salvador. Está com uma situação parecida. Um povo escravizado, um povo afastado de Deus, um povo que se demandou para o lado da idolatria, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E eu ainda arrisco a dizer mais que pode estar numa uma situação até nos dias de hoje, quando até mesmo o povo de Deus hoje, muitas das vezes adora homens, adora coisas, adora objetos, adora entidades mortas, adora santos que já estão no pó, mas não faz a verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso, aquele que, é, que é, é, é o que é e não tem o que, que escape das tuas mãos. Ele mesmo diz em Isaías que ele antes que houvesse dia, ele já existia, e operando ele, e não há quem possa escapar das suas mãos, e operando ele, quem impedirá? Quem pode impedir? Aí talvez você possa perguntar assim, mas o que, que tem a ver o texto, aliás, o título dessa live, o Impossível para Deus, com esse texto que nós lemos? Preste atenção que tem tudo a ver. Israel estava numa situação que com certeza estava desesperado, sem saída, sem ter para onde correr, pelo menos na concepção deles, porque sempre tem para onde buscar refúgio, porque Jesus disse, se você quer alguma coisa do Pai, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, peça ao Pai, que o culto Ele te abençoará. E hoje nós temos ferramentas poderosas para estarmos na presença de Deus e orarmos, que é o clamor com o auxílio do Espírito Santo em nome de Jesus, que é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Então, esse povo talvez poderia estar pensando em numa situação que não tinha no que se apoiar, no que se agarrar, estava uma situação difícil. Quantas pessoas nos dias de hoje, nos dias de Isaías, nos dias de Jesus, não se encontravam numa situação difícil que, para onde virasse, virava, não estava bom. Quando não era religião, não era política... Na época de Jesus, mesmo quando Jesus diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Por que, que ele disse isso? Porque o povo realmente estava cansado e sobrecarregado. Aí, Lu, eles estavam sob pressão espiritual, por causa da religião dos fariseus, que é, colocava juco pesado sobre as costas do povo, mas eles mesmo não as cumpriam o próprio Jesus disse, vocês colocam um jugo pesado nas costas deste povo mas vocês nem mesmo um dedo se move aleluia e a tamanha hipocrisia que vivia e a rebeldia e depravação que viviam os sacerdotes naquela época Para você ter uma ideia o, sacer, o sumo sacerdote na época em que Jesus é, veio em terra o sumo sacerdote ele não era escolhido pelos judeus ou pela classe sacerdotal ele era escolhido por César. Então, César ele tinha um apoio político e religioso dentro de Israel. O povo estava realmente oprimido, cansado, escravizado, não só politicamente, mas também é, religiosamente. Por isso que Jesus diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados. Sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aleluia. E nesse momento aqui, Isaías estava falando quase a mesma coisa, em essência, a mesma coisa. Ele estava dizendo para o povo: Olha, não lembrei-vos, não lembrai-vos das coisas passadas, esqueçam o que passou. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos o passado ficar pesado no nosso coração, pesado nas nossas costas, nós não conseguimos perdoar e nem perdoarmos a nós mesmos, nós não conseguimos nos é, libertar do passado. E as pessoas caem em depressão, porque a depressão nada mais é do que pessoas que não se libertam do passado. A ansiedade é a pessoa que vive o futuro. Ela, ela sofre antecipadamente, ela não pode receber uma notícia que ela já fica ansiosa e ela já sofre antecipadamente porque ela não vive o presente, ela vive o, o, o futuro, ela quer viver o futuro e é impossível isso acontecer, a gente sempre vai viver o hoje, quando você diz assim, vou fazer, vou fazer algo amanhã, você nunca faz nada amanhã, você sempre faz hoje, porque quando chega o dia de amanhã, já não existe mais amanhã, é hoje, você sempre faz o hoje, então por isso que Jesus diz, viva um dia após o outro, basta cada dia o seu mal, não andeis solícitos, não andeis ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de beber, não andeis preocupados, porque o vosso Pai cuida de vocês, é por isso que quando ele ensina a oração do, pai, do, pai, do chamado Pai Nosso, que na verdade é um título que nós colocamos, que isso assim, não está escrito assim na Bíblia, mas quando ele ensina aquela oração, aquele protótipo, aquele exemplo de oração, ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, era fazendo uma alusão do manar que caía no deserto, para o povo que não podia pegar para o dia seguinte, mas somente para aquele dia, para se confiar na provisão de Deus que no próximo dia ia acontecer. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e se não fosse as misericórdia do Senhor, nós nem estaríamos mais neste mundo, mas o mundo nem existiria mais. Então, quando o povo pegava o manar somente daquele dia, ou seja, orava ao Pai e agradecia pelo pão nosso, de hoje, eles estavam exercendo a sua fé, estando tranquilo de que Deus ia prover o manar no dia seguinte. Então eles não precisavam viver ansiosos, solícitos, e amanhã será que vai ter manar? E amanhã será que vai ter o pão? E amanhã será que vai ter alimento? Não, eles pegavam daquele dia, se alimentavam aquele dia e iam dormir tranquilo, porque sabia que o Deus Todo-Poderoso não ia falhar com a tua palavra no outro dia, o um manar estaria lá. Assim vive um filho de Deus, sempre crendo que Deus está sempre provendo as nossas necessidades. Davi vai dizer que ele já foi jovem, ele dizia assim, eu fui jovem e hoje eu sou velho e nunca vi. Davi de, é, é, é, é bem enfático em dizer isso, ele, ele afirma que nunca tinha visto em toda a sua vida um justo passar necessidade e a sua descendência mendigar o pão, ou seja, porque Deus sempre estava presente nas provisões diárias, o luxo Deus nos dá força para poder trabalhar e alcançar o luxo, mas a provisão diária aleluia, sempre foi prometida por Deus e aqui Isaías está falando das, das coisas passadas que também esse povo não de, deveria se desligar das coisas passadas deixar angústia e a, como dizer assim, a depressão do, do, dos acontecimentos passados deixar no passado, porque a Bíblia vai dizer que Deus joga o nosso passado no mar do esquecimento, a Bíblia vai dizer que nem Deus lembra mais do nosso passado, não que ele vai esquecer ou que vai sofrer de amnésia e, e e realmente literalmente vai esquecer, mas quando a Bíblia diz que ele não se lembra do nosso passado, é que ele não faz passado. Porque se Deus nos acusasse sempre do nosso passado, nós nunca receberíamos perdão de Deus. Na verdade, o perdão nem, nunca faria sentido se a gente fosse sempre viver de passado. Quantas pessoas, ou todo mundo, Vamos dizer assim, eu não sei uma criança que que tem pouca idade, mas uma pessoa que já tem uma certa idade, pelo menos já está aí na sua fase adulta, sempre tem algo no seu passado que ela pensa assim: eu não deveria ter feito isso. Se eu voltar, se eu pudesse voltar no passado, eu faria diferente. Quantas vezes? Eu acho que todo mundo já já falou isso. Ah, se eu tivesse uma máquina do tempo para voltar em certas épocas do passado e fazer as coisas diferentes, talvez hoje não estaria da forma que estou. Aí você vive uma depressão de viver o peso do passado. E Isaías está dizendo, não vos lembreis das coisas passadas. E ainda diz assim, nem considereis as antigas. Aleluia. Paulo vai dizer assim, o homem Examin... Nós podemos... temos que examinar a nós mesmos e quando nós nos examinamos a nós mesmos e olhamos para o passado, só existe uma coisa boa em olhar para o passado, é se, alegr... é se alegrar daquilo que Deus, de onde nós... Deus nos tirou, é glorificar a Deus por aquilo que Deus nos livrou e dizer até aqui, me ajudou o Senhor. Mas quando você fica se martirizando e se lamentando pelas coisas do passado, como, como diz o ditado, né? chorando o leite derramado, você nunca vai conseguir viver o presente e nem almejar um futuro. É isso que Isaías estava querendo dizer para o povo. Há uma esperança. Há uma esperança, mas vocês têm que se desligar das coisas passadas e nem considerar as coisas antigas porque Deus está dizendo, eis que faço uma coisa nova, aleluia, e que coisa nova é essa que Deus estava dizendo para o povo, eis que eu faço uma coisa nova, preste atenção no que eu vou fazer, agora está saindo a luz, aleluia, glórias a Deus, parece, parece até uma profecia de quando Jesus chegou, no meio daquele povo, aquele povo cansado e sobrecarregado, e a Bíblia vai dizer que João Batista era a lâmpada, que estava preparando o caminho para a luz que era Jesus, e o próprio Jesus diz que a luz veio ao mundo, mas os, o povo preferiu as trevas, o povo rejeitou a luz e quis viver nas trevas, muitos rejeitaram a luz por rebeldia, outros rejeitaram a luz porque as suas obras eram tão más diante de Deus que eles eles, eles não queriam parar com essas obras e, e quando a pessoa que faz obras más vá para a luz, essa, essas obras más são expostas para todo mundo ver, então a pessoa não quer ir para a luz, ele prefere, prefere ficar nas trevas, prefere ficar nas escondidas, então rejeitam a luz. Então Deus estava dizendo para o povo, olha, eles que faça uma coisa nova. lá, que o coração de vocês desprenda das coisas passadas, das coisas antigas, porque eu tenho algo novo para fazer. A luz está raiando. Olha a promessa de Deus, a luz está raiando, a luz está saindo. E ele e, e ainda faz uma pergunta, por, porventura vocês não sabem disso? Por que que Deus fala isso com o povo? Olha, eu vou fazer algo novo, a luz já está saindo, a luz já está, já está entre vocês e vocês não sabem disso? Deus ainda pergunta, vocês não sabeis dessas coisas? Por que que Deus faz essa pergunta? Porque eles eram obrigados a saber que se eles eram, é, como eu vou dizer assim, apoiados, firmes, seguros e ajudados por um Deus Todo-Poderoso, eles sempre tinham que ter esperança de que a luz ia raiar e coisas novas iam aparecer, eles tinham que saber disso, é, quando, é a mesma coisa de quando Jesus fez, o, fez o, aquele milagre de apaziguar a tempestade, Jesus estava dormindo, os discípulos ficaram ali apavorados por causa da tempestade, o barco estava quase aí na pique, eles acordam, o mestre o mestre levanta, faz o milagre, acalma a tempestade, os ventos se cessam e faz bonança, e ele pergunta para os discípulos, onde está a vossa fé? Aleluia. É quase que mesmo a mesma pergunta, por acaso vocês não sabem? Aleluia o que Jesus tinha dito lá atrás, eu esse que vos dou poder sobre todas as coisas, e Jesus ainda tinha dito, nós vamos passar para o outro lado, então eles tinham que ter no coração a esperança de que as coisas ia dar certo, é o mesmo que Isaías estão falando, vocês sabem disso, de que o nosso Deus ele pode fazer nova todas as coisas, ele pode trazer a luz do meio das trevas, e tem mais, ele fará, um caminho no meio do deserto, porque vocês servem um Deus que não existe impossível para ele. Ele vai fazer um caminho no deserto e rios no ermo. E ermo é quase que a mesma coisa que deserto, um lugar é, a ermo, um lugar é, inóspido, um lugar vazio, um lugar que não tem nada, um lugar que não frutifica, um lugar deserto um lugar abandonado, um lugar que, não, que ninguém vive, então é a mesma coisa de estar dizendo, no meio do deserto, no meio desse ermo, eu vou fazer um caminho, ou seja, vou dar para vocês uma direção no meio do deserto, aleluia, o que que isso quer dizer quando Deus diz que no meio do caminho, eu vou, no meio do deserto eu vou fazer um caminho? É porque no meio do deserto, para você que não sabe, o deserto é muito fácil de se perder, porque não existe caminho, é só deserto. Para todo lado que você olha, você vê a mesma imagem. É difícil de se guiar no meio do deserto. Aleluia. É por isso que Deus, quando estava guiando o povo no meio do deserto, o povo tinha uma, uma, uma nuvem que os guiava durante o dia, e também servia de sombra por causa do, do calor escaldante do sol durante o dia, e à noite uma coluna de fogo, que tinha dois, duas funções, era esquentar o povo por causa do frio também abaixo de zero no deserto à noite, e também para guiá-los. Quando a nuvem se parava, aquele povo parava, quando a nuvem se levantava, eles bom eles levantavam acampamento e andavam, ou seja, aquela. aquela. aquela coluna de fogo e aquela nuvem era o caminho daquele. era a direção daquele povo, era a bússola daquele povo, era, era o. onde Deus estava apontando aonde eles deveriam ir. E agora esse povo, mesmo estando dentro da sua. É, é, mesmo estando, não estando dentro do deserto, mas estava numa condição de deserto, porque não tinha saído, não tinha caminho, não tinha por onde ir, então Deus estava falando, ó, a luz vai raiar, vou fazer coisas novas e vou colocar um caminho no deserto, eu vou dar direção para vocês, aleluia, é a mesma coisa que Jesus disse para os discípulos em João 14, quando ele diz assim, senhor, você está dizendo que vai para o Pai e nós iremos também, mas como nós iremos se nós não sabemos o caminho? E Jesus diz assim, olha, é como que Jesus está dizendo assim, olha para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai se chegar ao Pai a não ser por mim, ou seja, eu sou o caminho, eu sou a bússola, eu sou o mapa, eu sou a direção, eu sou o guia e eu que vou na frente e Deus estava dizendo para o povo, eu vou abrir esse caminho, esse deserto. Vocês não estão só, não estão perdidos. Aleluia, os olhos, das, os seus, é, na perspectiva dos seus olhos de carne, vocês estão perdidos. Vocês estão sem saída, sem direção, mas eu vou colocar um caminho nesse deserto. Eu vou dar direção para vocês. E tem mais, vou colocar rio nesse deserto. Vocês não só terão direção, terão direção mas também terão águas em abundância, terão prosperidade, terão fartura, terão alimento no meio desse deserto, eu serei para vocês o caminho e o alimento nesse deserto, então não desistam, não olhem para as coisas passadas, não olhe para as coisas antigas, eu vou fazer coisas novas, a luz está saindo, a luz está raiando, a esperança não morreu, e é por isso que Isaías, depois, no capítulo 59, ele ainda continua dizendo para o povo. Aqui nós estamos no capítulo 43, perceba como que Isaías teve que pregar, pregar, pregar, pregar. É por isso que Isaías escreve e diz assim, Senhor, quem creu na nossa pregação? Eles não creem. Você percebe que nós estamos falando aqui do capítulo 43, Isaías está pregando, Isaías está pregando a esperança. E no capítulo 59, Isaías tem que falar de novo, vocês têm um Deus presente, vocês não estão só. Capítulo 59 de Isaías, Isaías diz assim, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, abençoar, resgatar, livrar e nem os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, mas só tem um problema. O que faz o Senhor virar o rosto de vós e não ouvir as vossas orações são os vossos pecados. O que faz o, o Senhor não querer escutar o que vocês dizem são as vossas iniquidades. Então, deixe as suas iniquidades, os seus pecados e volta se para Deus, porque Ele é rico em perdoar, Ele é rico em abençoar e as tuas mãos estão estendidas sobre vocês e os ouvidos estão abertos para ouvir. Aleluia. É a esperança que Isaías está querendo trazer para o povo. A luz está raindo. O caminho vai aparecer no meio do deserto. Aleluia. Por que, que ele diz assim? Porventura, não sabeis? Porque esse povo é o mesmo. Não é o mesmo povo, não é a mesma geração. Mas. É, é os descendentes do povo que sabem muito bem da história do, daquele povo que saiu do Egito escravizado e que Deus fez sinais e maravilhas, fez muitos sinais e de maravilhas dentro do Egito e fora do Egito durante o deserto inteiro. Então por isso que Deus por boca de Isaías está dizendo assim, vocês têm que saber dessas coisas que eu sempre faço raiar a luz, eu sempre trago o um caminho no meio do deserto eu sempre trago a esperança, eu sempre trago o alívio para vocês, eu sempre estou com vocês, sempre há esperança porque Deus está sempre conosco. E hoje, já saindo da época de Isaías para os nossos dias de hoje, nós também temos isso. Esse... Glórias a Deus, graças a Deus. A internet caiu, irmãos, mas estamos de volta para a glória do nosso Deus. Nós vamos terminar por aqui, vamos orar, terminar por aqui, para evitar que a internet caia mais uma vez e a gente fique aqui sem poder terminar. Mas a mensagem da parte de Deus nesse texto para nós é esta. Que Deus sempre pode fazer coisas novas. Deus sempre é a nossa luz que está sempre conosco e nós temos que saber disso. É por isso que Isaías perguntou que vocês não sabem disso. Por acaso vocês não sabeis? Nosso Deus, Ele coloca caminho no meio do deserto, ri no meio do ermo Ele faz raiar a luz, Ele faz coisas novas. Então, que nós possamos esquecer as coisas passadas e nem se lembrar, nem considerar, nem considerar as antigas, é o que está escrito no capítulo 18. Mas temos fé e esperança que nós temos um Deus que está disposto e com as mãos estendidas, seja qual for a situação, Ele pode nos livrar, nos salvar e nos dar vitória. Em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar por aqui para a gente evitar que a internet caia de novo, mas vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus amado, Deus querido, graças te damos, Senhor. Muito obrigado por este momento de oração, de leitura da tua palavra. Pai querido, Pai Santo, onde quer que esteja neste momento, Senhor Deus, sem esperança, sem paz no coração. o oh, Deus... Que, esse, que o Senhor coloque essa esperança nesse coração e saber que Tu és o Deus do impossível. Não é impossível para Ti, Senhor. Tu pode todas as coisas. Deus Santo, Deus querido, Deus amado, Deus de misericórdia. Que o Senhor venha trazer refrigério a cada coração. Trazendo paz, saúde, sabedoria, resiliência. E nos dando, Senhor Deus a fome de estar sempre, sempre nos alimentando da tua palavra, para nosso alimento físico e espiritual e para a tua glória, em nome de Jesus, amém Senhor, amém Pai. Eu coloquei irmãos, o, o título dessa live, o impossível para Deus, é que há uma coisa impossível para Deus, é ele ver o seu povo, e não fazer nada, aí você pode pensar assim, ah, mas teve tempos em que, Deus ficou 400 anos em silêncio, lá no Egito, na época de Malaquias, depois da época de Malaquias, do livro de Malaquias, também Deus ficou 400 anos em silêncio, só quebrou esse silêncio no batismo de Jesus, mas a verdade é que Deus, até no silêncio, ele opera, porque Jesus diz assim, o meu pai trabalha até agora, eu também ai de nós irmãos se o nosso Deus descansasse um minuto um segundo o diabo fazia um arraso o salmista vai dizer que o nosso Deus ele não tosqueneja, ele não cochila ele não dorme aleluia não porque ele não precise mas porque Ele é assim, o Todo-Poderoso, o Infalível, o Inerrante, então é impossível para o nosso Deus ver o Seu povo em aflição e não fazer nada, Ele pode ficar calado, mas Ele sempre está fazendo algo, porque nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, seja o que for que você esteja precisando, seja uma cura, libertação, portas abertas, seja o que for, não importa o que é. É impossível de Deus não ouvir a sua oração e ficar calado. Deus sempre responde de três maneiras. A primeira, ele pode dizer não. Por que ele diz não? Porque talvez não é o que ele quer para você e nem o que você precisa. Que Tiago vai dizer que muitas vezes a gente pede para os nossos deleites, nós não sabemos pedir e Deus também pode responder sim ou pode responder agora não, mas Deus sempre ouve as nossas orações, amém? Graças a Deus. hoje então, oramos e agradecemos a Deus com então, que a paz que é sede todo entendimento possa estar sobre a sua vida não deixe de deixar um like compartilhar o link da live é, se não for inscrito se inscreva ative o sino das notificações deixa um comentário uma uma sugestão uma crítica um, um pedido de oração uma sugestão para a próxima live um conte um, um, um testemunho aí que testemunha é é muito gratificante a gente ouvir é, ler e ouvir testemunhos, e também é para a glória de Deus, e também um testemunho prega muito, quando a pessoa vê ali um testemunho um, nos comentários, e lê aquele testemunho, que é testemunho, pode transformar uma vida, testemunhos são pregações também, da parte de Deus, amém? Então conte o seu testemunho em nome de Jesus, graças a Deus, no mais, eu espero você amanhã, às 23h56 da nossa madrugada no reino, em nome de Jesus, fica na paz, que a graça e a paz, que a sede de todo entendimento e as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus, seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas por toda a eternidade, você que crê, diga amém, em nome de Jesus. Fica na paz e até a nossa próxima live, às 23h56, em nome de Jesus. Fica na paz. Aleluia.